Os japoneses têm hábitos diferentes? Isso todo mundo já sabe, mas você sabe o que os japoneses fazem nas praias? Esse aí é um hábito bem comum chamado shiohigari. A temporada para essa atividade ocorre de março a junho, mas a melhor época é maio, e consiste em catar molusco. Que coisa, você pode levar esse molusco e botar na sua sopa de miso, ou fazer ele de alguma forma diferente.